que é colocar ah. a bomba cair no de meio que vai nos 30 volts. Aí lá também a gente vai estar falando sobre isso, como que faz isso, né? É... Apesar que não é assunto aqui do curso, porque é... É... na papel apostila a gente se qual esse livro aqui, mas é uma coisa que vale a pena por quanto de... porque quanto a gente pode ver a quantidade que aparece. É muita gente. Depois, quando descobrirem na sua região, como você, você, você, você, você, você faz, quantos anos que tem lá mais ou menos na região? <risos> faz uma pesquisa no Google que dá para saber como se montar mil, dois mil, ó, pelo menos dez porcento desses aí vai procurar e é, como se está vendo o povo, onde o carro tem no teu bairro, onde? É, é, na região, sim, é. É. pelo menos pelo nascimento ali, na, naquela região, né? ou, pela, ou pelo menos também pra, pelo placamento, eu acredito que está acontecendo A banco de dados do Detran. Isso, traz essas coisas. Mas, mas a gente tem acesso? Você pode pesquisar quantos números só de carro tem, as placas, endereço. Não, sei. Do... Assim, lá eu moro em Xerém, é de Xeren, distrito de Rio do Caxias. Se uhum. eu botar assim, deve ter dado. ponte veio o Honda Civic de 2006, quando começou a 6, uhum. 7, a 2010, até 11, foi o último. De 6 a 11 existe duplicativo? Entra! Será que ele vai dar uma uma? A gente dá uma estatística de quantos tem ali. Gente... Não então. é certa não, mas Essa dá. Aplicação também já é novos. Então? Essa aplicação também já era é novos? No então? Essa aplicação também já era é novos? Não, dos novos 2010 pra cá, começou até 2011 saiu os dois, né? Direção elétrica não. Ah. O, é ah. o problema é outro. O problema é bem mais difícil de ah. resolver. Eu já perguntei com o 5 de 2007. Ele estava até querendo perder o um carro lá. Aí eu fui andar no carro, mas na minha direção dura. Ele falou, ó. Ah, todo mundo assim, todo mundo que falou que é hoje. todo mundo assim ficou pra ele. Direção dura, meia dura. Isso é um defeito crônico do carro. É crônico, assim. mas um o que o carro não resolver. E se for, ele eles ele desistiu ele, porque não achou pessoa que resolvesse isso pra ele. Porque nesse sistema que é ele é o melhor que, que, que, que tipo assim, que apareceu, que dá pra resolver. Isso nasceu lá, lá na pelo menos que eu, que o que me consta, né? Que eu sei, nasceu lá na na Tem uma fábrica lá de peças, lá de conjunto rotativo, de bomba também, é, de ferramentas que é chamada Se quiser notar aí? Fazer pesquisa depois. Que vai ter Empilho. Inclusive eles vendem muitas ferramentas lá para é serviço de direção. INP? INPH. I, -i ou E. -é. I na V, Isso. I na V. É, IPH. É, P H. Aí não sei se o final é, é E ou é I. E, e o final é o L. INP. Então, é. é, tipo assim. Se não for isso aí, no Google vai aparecer lá alguma coisa então é aquilo ali. Parece para cá, né? Oi? Parece para Parece. cá? É. Parece. Então, mas aí acontece, porque ela é a permissão dela no Brasil assim inteiro. Né? Ela ah. fornece muitas peças para a área né, da fabricante, das indústrias. Uhum. E um pouco deles que eles, que eles vendem também fracionado para qualquer consumidor que chegar lá. Né? Então a vontade deles é essa. Diferente é da Dinamarca, é a Dinamarca vende para a CNPJ. Disse que, é, pra, pra, no caso, o pessoal que faz a manufatura, ou tem uma oficina ou tem uma peça. no vende direto para o consumidor. A EPU já vende. Então, é, a EPU construiu esse suporte que substitui a, a fixação aqui em volta tá aqui na bomba. Aqui, você coloca no bloco do motor. E eu, não sou de nada, pagar pagar R$ 800, R$ 800 no kit, eu peguei e consegui com esse mesmo soldador ali de Santa Cruz A gente tava contando agora o que outros foram chegar Maria, não, não, não, eu, não, a questão da pré-maria aqui Depois a gente volta a, a falar do meu Acho que tem isso no posto, não tá Tem, indo. tem o curso no canal É, tem é. A, tá Então aí, o que acontece? É... Ele pegou, ele tem lá o equipamento lá que faz aquele esporte eletrônico com computador um chapo de qualquer medida lá e tal A gente se muda canal fechado no é estado mesmo É, então aqui ele tem esse material e eu consegui ele corta lá quantas chapas, quantas peças quiser e monta já de um jeito que eu só... Ah, é o corte aberto Isso, deu eu só colocar ali dá dar um, um acabamentozinho Claro, Né? É isso mesmo Dá só um acabamentozinho nela, montar a bomba os parafusos também que ser ideal e é pelo menos 2.9 de, de dureza, né? Porque tem que um parafuso bem duro, porque o original ele era um pouquinho menor. Para poder, o, o, poder usar o suporte o original. Se não dá para usar o original mesmo ali no mesmo lugar e tal, tá, fica jóia. Né? Aí muitas vezes tem que fazer uma adaptação na folia, a mesma folia e, e a correia frequentemente, tem que trocar as correias que a correia ela costuma estar muito gasta ou está diferente do, do tamanho que é o 7 PK, são duas medidas que parece. Né? Um é né, 91 e o outro é 95, final, né? 21,91, e 21,95. Uma coisa assim. 7 pk. Então, eu, como eu queria também vender esse kit, eu espero que correr atrás de fazer o conector. Porque no caso, no meu caso, eu faço adaptação, eu tiro a maneira de conector, porém é, se eu faço um conector de bomba para a mangueira, eu consigo manter a originalidade daquela mangueira. Né? Depois a gente vai falar sobre mangueiras também e estamos entrando aí nesse, nesse assunto. Né? É, então, o que ocorre? A gente vai falar basicamente dessas bolsas que está aqui, que é a DB. Tanto faz essa marca aqui, ó, Ford Fiesta, como a do Corsa e família. São de, de modelos DGB. Como é a única diferença dessa que está com o Ford Fiesta aqui, é como eu disse que é... duas é, de uns fábricas. Next, Sagnal, americana e DGB começaram juntos no Brasil. Nex americano, DHB brasileiro. Uma, uma holding, né? Uma, uma parceria que eles fizeram ali para poder iniciar o trabalho. E aí, depois, no um certo tempo, separou, a Nex é, se, se é, colocou no interno da região, a DHB continuou. Então, cada um atendendo o subidor. A Nex atendendo Ford, não todos os carros, Fabricado e Fiat e a DHB atendendo a GM, montador GM. Então, é hoje que é hoje, já mudou. Hoje, quem atende a maior mão das montadoras é a GTECT CUI, ou CUI GTECT. Né? Eu não uma bomba delas aqui, é, a não ser a camaleira aqui, que é nos carros da G5 e G6, né? É, é onde a GPF está dominando o mercado, e a fábrica japonesa, diferente das chinesas. Já é o melhor um pouquinho as fábricas japonesas. Mas se tratando do, das cartilhações da linha Volvo G5, G6 e agora GM, é, a troca está muito rápida. Eu, por exemplo, esses dias eu postei uma coisa no nosso canal, nosso canal na, na no youtube falando sobre cremaleira inclusive eu introduzo nem cremaleira aqui né? não sei se vocês acompanham lá falando de cremaleira então o que acontece é, essas cremaleiras enferrujam demais pode chegar aqui um pouquinho mostrar aqui aqui essas cremaleiras aqui elas enferrujam demais demais demais é, e é dessa fabricante GTECT. Aqui com a plomagem refeita. Você percebe pela. pela, pela... Mas refeita o Foi? Reabra... Mais refeita o que? Refeita a plomagem. Lá Ah, já deu ruim. já fizeram a plomagem dela. Ah, já fizeram a plomagem dela. Só que a parte dos leites aqui, ó, super, super gasta Entendeu? Fina. Olha a diferença dessa primeira aqui para essa do meio aqui. Percebe? E, e a mesma coisa sem fim. O sem fim ele, ele, ele afina. Então, quando isso acontece, aí sim é só outra. É só outra. Porque enquanto a cromagem aceitar e ficar na mesma medida, ainda dá para refazer a cromagem. É, porque já foi refeito uma vez. Mas se gastar o CTU já dá para refazer de novo. Igual essa aqui. Essa aqui é uma cromagem nova. Foi refeito as peças não. Os dentes não. Os dentes não tem como refazer vende ah. também vende também vende de novo é vendido novo também. aí algumas distribuidoras aí tem para revender novo no caso você mandou fazer a pra mais, ou se eu sou a bacanal não mandou para refazer ah tá foi então, embora que a gente vai. Não. não ah tá o mais próximo aqui fica aqui na cidade próxima cidade próxima aqui não não tem só a mais próxima fica a uns um 100 120 quilômetros aqui que é em Bananal. Bananal já é estado de são paulo né entra aqui tipo... com pela Bahamasu, por aqui, assim... É, então lá tem lá uma... O é, nome lá é Lago Diesel. Eles trabalham com é muita cromagem lá, principalmente industrial. Mas é muito caro aqui. Aqui estão de 300 reais. Enquanto uma cremaleira nova é 350 cara. Entendeu? Mas, o que acontece? Aí tem uma opção aqui de mesquita, né? Vocês vão conhecer ali o Charles da... Como é que é o nome lá? É... Como é que é o nome lá? É... Charles. É... Oh meu Deus, esqueci. Ele faz essa cromagem. Tem uns outros caras, ele no é na taquara também. O Sou o Tônio, autônomo, o Luiz, o não sei. Que faz essa cromagem. Já os dentes não tem como recuperar. E quando você chega lá com uma cremaleira para fazer a cromagem com os dentes ruins, ele não faz a parte de troca. Porque geralmente você chega lá com a... ah. Se tiver com os dentes bons, ele vai a parte de troca. Mas se tiver os um dentes ruins, faz esses dois e tem que voltar em outros dias, então, né? no caso, No caso, esse aqui que está mais quadradão, tá bom, né? Tá boa. Quer tá ruim. Tá ruim. É mesmo a mesma cremaleira. É. O, o fato então de... Também, de... de poder avaliar quando ela tá com dente de gás, que assim... Um leigo olhar assim, parece que tá bom, né? É, não, é, não é? É, eu mas, mas, não, é, é... É... mas no uhum? caso, é a grossura do dente, né? Sim, sim. Ele não pode ser fino. Não. Você... Aí você pode usar até o primeiro e o último como comparação, Isso. né? Isso. Uhum. Entendi. Então acontece, e quando dá, e quando chega esse ponto aqui, bate muito. É. Bate demais isso aqui. Bate muito. Aí, muitas vezes trata a base aqui do sem fim, que é uma buchinha que estoura também, que pro, produz esse tipo de barulho. Né? Mas aí, no, aqui não é o caso do trabalhinho, não. Ele é de, de fora, porque não tem mais jeito aqui. Enquanto não tiver gente que refaça, então esses dentes aqui, ele bate muito. E, ele, e além dele, mais, ele, mais. Dele, dele afinar, ele fica mais baixo também. Fica mais baixo. A altura dele uhum. fica e mais isso, baixo também. Em alguns casos, quando a gente de está lá cavalar, trava. A direção trava um pouquinho. É mais, é mais ou menos igual o, o, os carros Vectre e é quando está com problema. E cada vez que você estiver a direção, você volta o volante e para uma posição. Eu já peguei várias calas assim. Olha, ali no caso ali, o que...